Olá, boa tarde, amigos do Maurício Mofoca. hoje nós vamos fazer um vidinho aqui mostrando pessoal, é um vídeo treinamento que nós vamos fazer com 10 caixas de fósforo cada caixa de fósforo, a primeira caixa tem um palito a décima tem 10 palitos então esse é um vídeo para treinamento que o pessoal que adquire aí as varionicas então vai usar esse vídeo para treinar com ele e hoje nosso amigo Edson está aqui, não vai gravar, o pessoal tem perguntado dele. Uhum. Ele também é mais gordinho, porque ficou um tempo bom de férias. Então engordou. Olha a barriguinha dele. Agora nós vamos mostrar aqui. E nós já fizemos o risco aqui no chão. Ele está aqui, ó desse risco, na primeira caixa de fósseis tem 3 metros então é os três passos é... Eu vou pegar aquela vara de copo que tá em tela agora dá aqui, os três passos na primeira caixa agora eu vou mostrar para vocês, para vocês verem que está encarreado. as caixas estão todas ó agora as varetas já estão aqui o Edson agora é que vai gravar que agora tem que ter cuidado com o vento porque o vento aqui está um pouco forte aqui ó estou bem em cima do risco esse risco aqui tem 3 metros na primeira caixa aqui eu vou dar o comando para elas para elas cruzar na caixa que tem um palito então varione você só cruza na caixa de fósforo que tem um palito dentro Ó, um, dois, três. Ela cruzou já na primeira, que a primeira só tem um palito dentro. Aqui agora nós vamos abrir aqui para vocês verem. Ó, só tem um palito. Então essa agora já vai para virada. Agora daqui para frente nós vamos dar outro comando. Não, aliás, daqui para frente nós não vamos dar comando. Um ó, nós vamos passar todas as caixas mostra as caixas no chão, nós estamos passando todas as caixas ela não vai cruzar em mais nenhuma caixa eu tenho que andar de fora a fora as caixas, porque se ela cruzar em outra caixa aqui está errado então ó, um dois, três aqui é a beirada de novo agora eu vou dar o comando para ela cruzar somente na caixa que tem dois palitos a caixa que tem dois palitos ela está lá do outro lado então eu vou passar em cima aqui e ela só vai cruzar na que tem dois palitos então agora o Edson vai ficar mais de frente um pouquinho lá e gravar eu andando mais para frente ó veja bem agora ela não cruza porque a caixa com dois palitos não está por aqui a caixa com dois palitos agora nós vamos virar ela nós vamos continuar daqui para frente vamos até o risco aqui embaixo está o risco eu vou dar o um comando para ela agora cruzar na caixa que tem três palitos Olha, um, dois, três. Lá vou eu. Olha, ela cruzou. Essa só tem três dela. Olha, Caiu um com e tem dois aqui. Olha. Só tem três. Agora nós vamos colocar ela aqui virada. Agora eu vou continuar andando, vocês vão ver que ela não vai cruzar em nenhuma caixa. Esse vídeo é pro pessoal treinar em casa. Porque em casa a pessoa treina esse vídeo. E lembre-se que tem que sair de fora a fora. Cruzou lá, você olha e sai de fora a fora. Aí ah, saí na beirada. É... Agora eu vou dar novo comando bariônica, você só cruza na caixa que tem 4 palitos então veja bem, ó. 1, 2, 3 eu dei os 3 passos e ela não passou, porque a caixa deve estar tá lá adiante então ó, veja bem, eu vou andando e ela não cruza em nenhuma das caixas que está passando embaixo de mim aqui ó. agora ela cruzou na de 4 essa é a caixa de 4 palitos agora nós vamos daqui para frente ó, ela não vai cruzar também nessas outras, porque essas outras não tem 4 palitos agora nós chegamos aqui na beira do risco agora nós vai dar o comando daqui para lá para ela só cruzar na caixa que tem 5 palitos dentro então vamos, ó, um, 2, 3 já comecei a passar em riba das caixas a hora que chegar na caixa que tem cinco palitos ela vai cruzar. Aí vendo, ó, cruzou. Por quê? E essa caixa tem cinco palitos. Você está dando bem para ver dentro da caixa, hein? Acho que tá. Agora eu vou continuar. Não é porque ela chegou aqui e cruzou que eu paro aqui. Ó. Agora ela está aberta e ela vai continuar. Porque se ela cruzar numa dessas caixas aqui ó, aí tá errado, tem alguma coisa errada, comando tá errado, alguma coisa tá errada, agora aqui ó, eu vou dar o comando para ela cruzar só na caixa que tem seis palitos, então ó, um, dois, três, eu comecei a passar arriba das caixas e ela só vai cruzar na caixa que tem seis palitos, mostra caixa embaixo a caixa está embaixo e essa é a caixa que tem seis palitos como vocês podem ver dentro da caixa tem seis palitos então esse vídeo é para o pessoal treinar em casa agora nós vamos continuar a vazar lá. ela não cruza nenhuma dessas porque nenhuma dessas tem seis palitos se tivesse ela cruzava Nada, já saímos de cá. Agora ela só vai cruzar na caixa que tem sete palitos. Vamos indo, um, dois, três. Já estamos passando em cima das caixas. Nada, já estamos jogando. Cruzou. Por que, que ela cruzou? Porque essa caixa tem sete palitos. sete palitos dentro dessa caixa de fósseis então agora nós vamos colocar ela de volta e vamos continuar tem mais três caixas para passar em riva ela não cruzou em nenhuma delas Por quê? porque nenhuma delas tem sete palitos agora nós já vai dar um comando para ela ela é só cruzar na caixa que tem oito palitos Então vamos lá Um, dois, três Ela cruzou Cruzou por quê? Porque essa caixa tem oito palitos Então dá para o pessoal ver dentro da caixa Olha lá Dois, quatro, seis, oito Vamos continuar Vamos passar reto em cima das caixas. Você vê que ela não, tá, não vai cruzar em nenhuma caixa. Por quê? Porque nenhuma tem oito. Agora nós vamos dar o comando para ela. Para ela cruzar só na caixa que tem nove palitos. E lembrando pessoal que esse aqui é um treinamento muito fácil mais fácil, fácil, só que nesse treinamento você, você aprende a dar os três passos a primeira caixa lá, até aqui onde está o risco, tem três metros então daqui aqui lá na caixa é onde você dá os três passos então, variante você só cruza na caixa que tem nove palitos um, dois, três, ó, já estou com o pé na primeira caixa está no chão, na ponta do meu pé, ó. Agora eu vou continuando andando, passando por cima delas. Ela só vai cruzando a que tiver novo palito. Que não tiver, não vai cruzar. Ela vai indo. Agora ela cruzou. Por quê? Porque essa caixa ela tem novo palito. pegar aí, tá, né? Essa tem nove Então, vamos deixar ela aqui. E vamos continuar andando Aí, ela não cruzou na outra E nós já saímos aqui no risco aqui. Agora Eu vou dar o comando para ela só cruzar na caixa que tem 10 palitos Então vamos indo 1, 2, 3 Ela já cruzou E a última caixa que tem 10 palitos Vamos então, já vem olha lá, olha. são 10 palitos dentro dessa caixa mais. Hã? Mais. Olha lá. vamos ver se dá para pegar não. é mais, tá mais ou menos 2, 4, 6, 8, 10 então são 10 palitos que tá dentro dela essa é a última caixa que nós tivemos só que é o seguinte, ela cruzou na primeira caixa você tem que continuar não é porque ela cruzou aqui você fala, pronto, já acertei tudo, não você tem que colocar as varas em posição e continuar andando para ver se ela não cruza de, em outra caixa aqui, pensando que tem 10 palitos e se ela cruzar em outra caixa pensando que tem 10 palitos, tem coisa errada aí você chega de cá, na onde está o risco dos 3 metros tudo completo completamos as 10 caixas, tanto ida como o volta é esse vídeo é para treinamento pessoal aí que tem adquirido as variônicas aí vai pegar esse vídeo vai fazer, é quase o mesmo processo das 10 cartas agora eu poderia fazer diferente, eu poderia tirar essas caixas aqui, é, colocar elas sem ser alinhada só que se eu fizer o vídeo de treinamento sem, sem, fazer assim, sem ser alinhado, o pessoal não acerta uma. Então esse aqui é para o cara treinar. É para o cara pegar o jeito com as variônicas. Ele manter a posição, que é os 20 centímetros uma da outra. Não importa se o cara é mago, se é gordo, ele tem que manter as mãos 20 centímetros. E outra. E, a, e os três passos da primeira caixa. Tem que ter três passos aqui e três passos de lá. De lá você dá o comando a mesma coisa e daqui você dá o comando a mesma coisa. E, então é um vídeo curto que vai ficar entre 10 e 11 minutos. E lembrando o pessoal aí que tiver interesse nas várias ondas, a descrição tem tá embaixo do vídeo. do pessoal que vê esse vídeo aí treinar com, com esse tipo que é um tipo bom agora depois que você treinar isso você pode mudar as caixas de lugar por exemplo você pode pôr aqui no lugar da 1 um você põe a 2, lugar da 2 você põe a 1 a um. por exemplo eu vou fazer uma um, só uma demonstração bem rápida aqui é a 2 e aqui é então veja bem, variônica você só cruza na caixa que tiver um palito de fossa, um, dois, três, ela só cruzou na que tem um palito, ela pulou lá a outra lá. a outra tem dois, enquanto ela tem um, e assim por diante, depois que você treina com ela carreada, você pode baralhar as caixas coloca as caixas jeito que você quiser colocar, mas depois que você treinar com esse primeiro se você for fazer e baralhar ele, treinar com ele baralhado você não consegue não consegue porque você não sabe dar os passos e não sabe o... manter as varas firmes e passar elas direto então nós estamos encerrando esse vídeo e até o próximo vídeo